Boa tarde, pessoal. Agora que nós já inserimos fotos, arquivos, vídeos, nós vamos inserir uma atividade chamada tarefa. A tarefa serve é para você receber um conteúdo a aluno. Um. Pode ser uma atividade avaliativa ou não, ou um trabalho em grupo. Essa tarefa pode ser respondida online, no campo do Moodle, ou enviada via arquivo no formato que você definir. PDF, um doc, um XLS ou uma foto. Então, para inserir uma tarefa, a gente vai clicar na engrenagem. Ativar adição, o meu já está ativo. Adicionar uma atividade ou recurso. Vou selecionar em atividades. Tarefa. Um breve descritivo aqui do que é a tarefa. Adicionar. Vamos definir um nome para essa tarefa. É um campo obrigatório. Vou chamar de tarefa de final de. Módulo. E eu vou querer que nessa tarefa. Descreva que foi mais difícil de entender nesse módulo. Essa será a nossa tarefa. Exibir descrição na página da turma. Não vou marcar. Se a tarefa necessitar de algum arquivo. Vocês podem anexar aqui. Nessa tarefa nossa não precisa. Então não vou colocar. Permite envios a partir de e data de entrega. Então, a partir do dia 14 ao dia 21 de julho, é permitido enviar o documento. Data limite. Não está habilitada. Então, a partir do dia 21, o aluno consegue enviar a atividade ainda. Só que o professor vai receber que foi enviado com atraso. Então, se quiser o limite do dia 21, vocês marcam aqui também e definem a mesma data. Eu vou demarcar. Lembre-me, Dia 28 de julho, se aqui estiver habilitado, o professor vai receber um alerta informando que existe trabalhos para ser corrigidos, para ser analisados. Sempre exibir a descrição, deixar marcado, tipos de envio. Então, nós temos dois tipos, texto online e envio de arquivo. Texto online, se eu marcar aqui, vai aparecer limite de palavras. Se eu habilitar, eu posso... Limitar que quantidade de palavras eu desejo. Não vou habilitar. O texto online vai aparecer um campo para o aluno descrever a resposta dele. Se eu marcar envios de arquivos, vai aparecer a opção de números máximos de arquivo. você setar 1. Tamanho máximo de envio do arquivo. Eu vou setar 20. É suficiente. Tipos de arquivos aceitos. Se eu clicar em escolher, vai aparecer uma infinidade de tipos de arquivos, para facilitar a nossa vida, eu conselho digitar as extensões que a gente deseja, pdf, vírgula, xls, vírgula, docx, e quando eu clicar em escolher, essas extensões já vão estar selecionadas aqui para a gente, o pdf, basta eu rolar até o final, salvar as configurações então eu pedi para o aluno responder aqui questionamento em cima um texto online e por arquivo geralmente a gente vai colocar um ou outro nós colocamos dois para o nosso exemplo aqui feedback não vou configurar configurações de envio exigir que os alunos clique no botão enviar eu vou marcar assim que quer dizer depois que o, o aluno Fizer a sua resposta, ele precisa clicar em enviar a resposta. Exige aceite da declaração de não plágio. Se vocês acharem interessante, coloca sim, eu vou deixar não. Intentativa aberta, eu vou colocar nunca. Configurações de envio em grupo, eu não vou configurar. Nós não trabalhamos com grupo ainda. Notificações, eu não vou resetar Pode ser configurada notas por pontos, por escala, nenhum. Vou deixar aqui pontos, vou deixar aqui 10. Não vou entrar no mais detalhes da nota, que tem muito, muitos itens. Configurações comuns, restringir a ser marcadores. Vou marcar mais nada, salvar e voltar a turma. baixando aqui tarefa de final de modo aquela descrição se eu tivesse marcado ela ia aparecer bem aqui embaixo não marquei é super importante agora a gente entrar no modo aluno vou clicar aqui em cima mudar papel, papel aluno para a gente ver como o aluno vai enxergar a nossa atividade mudei papel aluno tarefa de final de modo o aluno está enxergando a nossa página sim ele vai clicar na tarefa dele. Aqui vai aparecer o cabeçalho da tarefa, tarefa de final de módulo. Escreva o que for mais difícil de entender nesse módulo. Essa é a tarefa dele. Ele não teve nenhuma tentativa ainda. Ele não tem a nota desse trabalho ainda. Ele pode enviar até o dia 21 de julho. Ele tem seis dias para enviar. E aqui ele vai adicionar a tarefa. Adicionar a tarefa. Ele vai responder agora o que ele foi pedido. A minha resposta vai ser, eu não entendi direito o significado do rótulo. Essa é a minha resposta. Isso seria só o texto. Mas como nós pedimos arquivo, então ele vai ter que anexar um arquivo aqui também. Geralmente você vai optar por uma ou por outra. Escolha um arquivo no formato que nós permitimos. O Word eu acho que nós colocamos lá. Enviar um arquivo do Word permite os documentos Word, PDF, Plane Excel, foi nós Salvar mudanças. Então, nós criamos a tarefa e simulamos o aluno respondendo. Não enviado ainda, não há notas ainda. O aluno foi configurado o botão de envio, então, enviar tarefa em definitivo. Uma vez a tarefa foi enviada, você não poderá mais fazer alterações. Eu vou clicar em enviar. Tem certeza que deseja desejo enviar seu trabalho para classificação. Continuar. Então aluno, Eu como aluno agora envio o arquivo. Enviado para avaliação. Ainda não anota. Essa foi a resposta que nós colocamos no campo texto. E esse foi o arquivo que nós enviamos para análise. Então, gente, foi isso. Nós criamos a tarefa e aí simulando, simulamos o aluno respondendo a nossa tarefa. Obrigado e até o próximo vídeo.